Não, você não pode utilizar o CNPJ de campanha para abrir empresa ou qualquer outro fim. O CNPJ é disponibilizado pela Receita Federal, pelo convênio firmado com a Justiça Eleitoral, apenas para a utilização dos candidatos durante as campanhas. No final do ano eleitoral, em 31 de 12 do ano de campanha, o CNPJ automaticamente será cancelado e deixará de existir. Esse é um lote disponibilizado pela Receita apenas para utilização durante as eleições. Um abraço, até o próximo áudio. Acompanhe as nossas dicas nas redes sociais e canal do Youtube.